E, amigas, reparem como o ponto fica exatamente igual. Reparem aqui, temos dois traços verticais, e aqui temos os dois traços verticais. Temos um traço oblíquo cor-de-rosa, um traço oblíquo cor-de-rosa, um traço oblíquo vermelho, um traço oblíquo vermelho. Um bocadinho mais pequeno, mas insignificante. Temos aqui outro traço vermelho, e temos aqui o traço vermelho, equivalente ao traço vermelho. E depois, a parte de cima, portanto, fica... Praticamente igual. A única coisa que tenho de diferente é este, este redondo. Este redondo aqui. Mas atenção, se não tivesse este redondo ficava aqui um buraco. Estão a ver, não é? Por isso é uma felicidade estar aqui este e podemos ter o buraco fechado. Está aqui o buraquinho, um espaço, não é? Que está fechadinho. Isto é uma grande dica, até mesmo sem ser para pontos a duas cores. Porque se for com um ponto normal é subir da mesma maneira.